Pessoal só uma coisa interessante que chegou aqui na minha mão tem um projeto que vai ser lançado aqui no Launchpad da Femex que é o Stepwatch aqui tá o Launchpad da Femex é bem parecido com o Launchpad da Binance né? eu achei esse projeto interessante inclusive o pessoal da Femex veio falar comigo aqui é uma das corretoras que eu gosto de usar tá eu não cheguei a usar o Launchpad deles ainda mas esse projeto me chamou bastante a atenção é, por que isso aqui? Tá? Por primeiro ele está acabando já, faltam dois dias para poder participar tá? é, Mas o motivo que eu achei legal aqui é porque ele é um projeto de Move to Earn né? Como vocês devem saber, uh, teve um projeto que foi lançado Que é esse projeto aqui, Step N né? Ele foi lançado na Binance, se não me engano, esse projeto tá? uh, é, no Launchpad da Binance E esse projeto teve uma valorização incrível Inclusive ele está aqui na CoinGecko na, na posição 40 desculpa 70 tá e ele subiu bizarramente aqui ele passou de centavos para quase quatro dólares obviamente o mercado lá foi mercado em, em né praticamente em uma região de lá em maio né o mercado está mercado Bullish né pessoal mas de qualquer forma ele teve uma valorização aqui ele tá em um dólar então é praticamente de centavos aqui de região de menos de 10, 10 centavos agora tá aqui em 10 uh, e 1 dólar né então praticamente aí cerca de é uma valorização de 10 vezes aí mil por cento né galera então esse é um mercado interessante que é o Move to Earn eu acho que é um mercado novo aí que tá surgindo né e esse projeto me chamou bastante interação que é o projeto aqui uh, esse projeto aqui do step watch tá pessoal a uh, que projeto é esse cara eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição é um projeto de move to earn eu achei bem interessante eu achei inclusive mais profissional aqui que o step n né Basicamente você ganha por caminhar, né? Tem uma parceria entre empresas e o usuário que tá que tá caminhando, você pode caminhar e ganhar dinheiro, né? Então eu achei bem interessante. Obviamente tem um investimento também em NFTs que você tem que fazer, mas tem o token que você pode comprar, né? E o token tem um potencial de valorização legal, tá, galera? Eu acredito que esse token pode fazer aí uma valorização boa, tá? E eu vou mostrar para você aqui no final do vídeo como você pode ganhar é 10 dólares tá na FEMEX aqui de forma muito simples vou dar essa dica aqui para vocês aí no final do vídeo tá bom então deixa o like uh, se inscreve no canal que sempre que vem uma coisa importante urgente aviso para vocês tá então galera é é um projeto que eu achei bem profissional a apresentação deles tá realmente é bem incrível aqui o que eles estão mostrando um, e é um mercado novo aí né forte eles têm muitas parcerias aqui bem interessantes tá é realmente me chamou bastante atenção Tá, eu vou mostrar para vocês aqui porque que que isso aqui me chama a atenção, tá? Eu acho que vale a pena entrar nesse assunto antes de mostrar para vocês como vocês podem participar. É, primeiro porque ele é bem similar aí com o StepN, né? Que teve uma valorização incrível. Uh, eu acredito que esse projeto pode fazer em pelo menos uns 100% aí tá de ganho, então uh, enfim, mas não vai ser tão simples de conseguir os tokens, não? Né? Vou explicar para você no um detalhe é, como vai funcionar. Tá bom, mas eu acho que isso aqui vai dar uma valorização boa e eu tô bem interessado aí realmente nesse projeto e eu acredito que vou participar, vou participar desse, desse Launchpad aqui com uma quantia aí pequena, né? Obviamente não vou conseguir comprar muitos tokens porque você tem que botar uma quantidade de USDT grande na corretora, né? Mas enfim, eu vou, vou mostrar aqui um detalhe. Então, por que que eu acho interessante esse, esse projeto? Porque eu recebi um e-mail no dia, aqui ó, dia 26 de abril, galera. Né, de 2022, recebi um e-mail do Chris aqui que é um cara que eu acompanho de marketing digital, enfim. E ele passou esse projeto né, falando sobre o Step N aqui como ele ganhou 240 dólares por dia né, com, esse, com esse projeto do Stepn, que é um projeto de criptomoedas que é bem similar ao que o Stepwatch está aí fazendo. Então eu vi esse artigo aqui, eu li, ele, eu li esse artigo aqui na Apple, eu pensei que coisa interessante, né, porque me interessa esses projetos de de web 3 aqui e Move to Earn é uma coisa que eu não tinha não tinha prestado atenção até então e realmente eu vi que o step N deu uma valorização absurda tá então esse artigo que eu fiz aqui para ajudar vocês tá essa aqui é a opinião do Chris tá não é minha mas eu, eu achei muito interessante esse artigo e eu fiz uma tradução do artigo vou deixar aqui o link na descrição do vídeo então você pode ler esse artigo aqui como ele estava ganhando 240 dólares por dia né, com esse com esse projeto do Step N, tá? Então acredito que vai ser bem similar aí com o que o Step Watch vai vai como vai funcionar, tá? Então por isso, galera, eu estou interessado nesse projeto apesar de não ser o um momento ideal aí para estar tá investindo agora em em altcoins, tá? Mas esses Launchpads realmente eles funcionam muito bem, Zé, muito bem, né? E a Femex é uma corretora que eu confio, acho uma corretora muito boa. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, comentário fixado para você criar a sua conta aí, tá? É, com o link do canal, além de você participar dessa promoção, que você vai ganhar 10 dólares aí, né? Na semana que vem, que eu vou mostrar como você ganhar, você também ganha aí a 180 dólares de cashback, tá? Então, as operações que você fizer na Femex, você ganha de volta a 180 dólares aí. Tá bom, galera? Então, assim, esse projetinho tá bem interessante. Uh, vou deixar o link também aqui uh, sobre esse post que a Femex fez aqui. A Femex uh, tem um launchpad aqui do Stepwatch, tá? SWP vai ser o ticker aqui desse projeto. Aqui explicando no, no detalhe como funciona, tá, pessoal? Eu vou deixar os links para vocês. Você mesmo lê aqui e dá uma olhadinha se é interessante para você. Tá bom? É, eu acho que... Ah, também você tem que fazer o QW, QW se da conta, tá? Então... É, acho que se me engano que tá dizendo isso aqui, ó. É, então você tem que fazer o que é isso da conta, tá, galera? Esse é o esse é o ponto aqui que é importante, tá bom? Vou deixar link para vocês dessa postagem aqui do da Femex e também tem aqui, deixa eu ver aqui, ó, tem uh, esse link aqui do Launchpad, né, para você participar, tá bom? Então você vai clicar aqui no, no nesse Launchpad aqui, você vai ter todas as informações de como participar. Eu não tô logado aqui agora na corretora, tá? Mas você tem que ter uma, um saldo em USDT na corretora e a partir desse saldo vai ser calculado, é a mesma coisa da Binance, é basicamente a mesma coisa, você vai ganhar, baseado na quantidade de USDT que você tem na corretora, você vai então ter um cálculo de quantos tokens você vai receber, tá exatamente como funciona o Launchpad aí da Binance. Né? Então eu achei bem interessante aqui tá como, como isso aqui vai funcionar, eu vou botar aqui, já tem um pouco de, de USDT lá na, na, na Fenex, vou botar um pouco mais tá? para poder, poder pegar esses tokens aqui, eu acredito que vai ser uma valorização interessante e é um mercado que estou tô, tô interessando nesse mercado de move to earn também. Acho que é uma coisa que pode ser um potencial grande. Tá? Então vou deixar o link aqui para vocês dessas, dessas páginas mais importantes aqui do Stepwatch. Tá? É, esse também, esse, esse post aqui do Chris também vai ser interessante vocês darem uma olhada, darem uma olhada aí. Tá? Acho que é uma coisa que me chamou bem a atenção e uh, aqui basicamente um algumas observações que eu fiz para vocês, tá? Então, o que, que é o Stepwatch? É um aplicativo móvel Web3, né, conforme eu falei. Para monitoramento de saúde e fitness, ele né, comporta elementos aí de NFT, você pode comprar aí, né, os NFTs e uh, você ganha aí por usar, né, o, o esse por caminhar, enfim, fazer exercícios físicos, né? Isso é, é, é algo interessante. Aqui tem o Femex Launchpad, né? Então, o link para deixar para vocês, esse link também é do, do anúncio da Femex, tá? Então, uh, o período de cálculo do STT já começou, vai até o dia 10, 10 de julho, tá bom? horário de Brasília às 17 horas. E... E também aqui a locação vai ser feita no dia 11, tá? E a distribuição no dia 11 também. Então vai ser tudo dia 11 aí. Tá bom? Então, pessoal, acho que vai, é interessante esse projeto aqui, tá? Eu achei bem, bem profissional, bem bacana. Realmente gostei e por isso que eu quero divulgar para vocês aí, tá? Realmente, esse vídeo aqui a Femex me buscou, eu não praticamente ganhando nada aqui para para fazer esse vídeo eu tô realmente é, interessado em, em participar desse projeto e, é um, e eu acho que vocês gostam também desse, dessas oportunidades que surgem no mercado né é, então galera como você pode ganhar aqui 10 dólares na Femex eu vou mostrar para você aqui nessa última etapa então aqui ó primeiro criar a conta aqui na, na Femex tá com o link aqui do canal ah, e realizar uma operação de 30 ou mais o tá bom é isso como funciona aqui tá o período da campanha tá então vai ser, a semana que vem, a partir do dia 11, dia 17, 18 de julho, você fizer, você tiver 30 USDT lá na corretora, fizer uma operação com, essa, com esses 30 USDT, você vai ganhar, aí, os sem primeiros vão ganhar 10 dólares na corretora, esses 10 dólares aí, USDT são sacáveis, tá? Então, eles estão dando esses 10 dólares para vocês aí. Então, minha recomendação é, é já aproveitar essa... essa esse Launchpad da, do Stepwatch aí, né? E fazer semana que vem uma operação aí de, de 30 dólares aí, que você pode operar Bitcoin, enfim, que você quiser. Você já ganha 10 dólares, 10 USTT também na Femex, tá? Então aqui eu vou deixar o link dessa página, esses dois links aqui para vocês, desses, desses documentos que eu fiz aqui no Google, tá? Para as notações, tá bom? Então os, os 100 primeiros volumes de trade vão, vão ganhar 10 USTT e depois o resto vai ganhar 5 e os outros 500 primeiros vão ser sorteados aqui, né? Os 1.000 e... 400 restantes. Então, são 10 mil dólares em sorteio aqui, tá? Em sorteio, não, em, em participação aqui, para as pessoas que forem uh, fazer, seguir essa promoção aqui, tá, pessoal? Então, qualquer novidade, eu vou colocar nesses links aqui da, do Drive, né, do, do Google Docs, para vocês. Eu acho que é interessante e acho que vai ser um projeto que tem potencial legal aqui. Uh, vamos ver se fizer aqui pelo menos algo parecido aqui, um pouquinho que, que o Stepwatch fez, pessoal. Que o market cap desse projeto agora está em quanto, ó? Tá em 600 milhões de dólares o market cap do Stepwatch, né, então tem um potencial grande aí de valorização, tá, e agora aqui, ó, tá 885% de valorização, né, o, o valor mais baixo aqui foi 10 centavos que saiu, o, o Stepwatch vai sair aqui, se eu não me engano, ele vai sair aqui em cerca de 0.05 centavos, né, então 0.05 STT. Tá bom? Então pessoal, todos os links aqui abaixo, dei uma olhadinha com, com atenção aí, né? Dei uma olhada no projeto, mas uh, eu acho que pelo menos participar aí desse lançamento inicial vale a pena, tá? É o que eu vou fazer aqui. Uh, e é isso, deixa o like de vocês aí, diz se vocês gostaram, se faz sentido. Uh, se vocês gostarem desses vídeos aqui de altcoins, oportunidades que surgirem eu posso soltar para vocês, tá bom? É, não é recomendação aí de investimento, é o que eu tô fazendo com o meu capital aqui, eu acho interessante esse mercado, né? E... Conforme eu para vocês, esse, esse e-mail lá do dia, dia, do dia 26 de abril me chamou bastante atenção e é um mercado que eu estou aí bastante interessado, tá bom? Então os links todos aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Eu desejo todos aí uma boa sorte nessa, nesse Launchpad aí da Femex. Então é isso, galera. Um abraço.